Dia do tra Trabalhador, parabéns pra você que está nos acompanhando em casa, no seu trabalho, né? Você acompanhando pelas nossas redes sociais também, muito obrigado pela sua companhia. Parabéns pelo nosso dia, Dia do Trabalhador, parabéns pro nosso dia, né, Rodrigo? Bom dia! Daíra Cristina, bom dia, parabéns a todos os nossos né, acompanhantes aqui do Real Cap. Bom dia pra você de casa, onde quer que esteja. Obrigado pelo carinho, excelente domingo. Ó, tá começando mais uma edição do nosso Real Cap, a marca da sorte. Realizando sonho, mudando Hoje são mais de 190 mil reais em premiações, Tayara É isso aí minha gente, lembrando que no quinto prêmio tem uma belíssima chaca pra você mudar de vida. Mas agora eu quero apresentar elas também que fazem parte aqui do Timasso Real Cap e as nossas garotas da sorte Bom dia Brenda, bom dia Juliana, elas que fazem parte aqui do nosso Timasso, né Rodrigo? É verdade, vamos conferir a nossa premiação de hoje que tá maravilhosa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 Tem 10 mil reais no primeiro prêmio, uma moto no segundo, um caminhão de prêmios no terceiro, um ano de salário mínimo no quarto e no quinto prêmio é uma lindíssima chácara. Tem mais, 20 giros da sorte no valor de 1.500 reais cada, mais 6 giros extras no valor de 500 reais.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 Real Cap é a marca da sorte. Antes de a gente começar, deixa eu dar um bom dia para o nosso auditor fiscal, Danilo Lira. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rodrigo. Tudo em conformidade, viu? O sorteio está autorizado. Ok, meninos, do TI, bom dia para vocês. Tudo tranquilo? Então A gente pode começar, né, Tayara? Com certeza. Tudo ok para começarmos aqui mais um Real Cap é a marca da sorte. Data mais que especial, 1 de maio de 2022. Gente, muito obrigado pela sua audiência também, através do nosso site, o nosso Facebook, o Instagram. Bom Bom dia pra vocês e ó, só tá começando. E se bora conhecer aí quem levou o primeiro prêmio da semana passada. O primeiro prêmio, 10 mil reais, foi ele, o feliz ganhador. Simomar Alves de Itumbiara, com o Real Cap número 0321-179. Aô, Gente, Estou aqui na sede, peguei a Avenida Rossu Pena para fazer mais uma entrega de prêmio. Aonde o nosso amigo aqui sortou o Sinomar foi nas nossas mesinhas, tá? Que tem espalhadas pela cidade. Dessa vez foi na Caixa Colômbia Federal, da Avenida Santos Dumont. Foi lá, acreditou, contou o ponto da sorte: 20 cartel de 50 reais, não é isso? Foi. E ganhou o primeiro prêmio sozinho: assim, 10 mil reais. E aí, como é que voltou? Ah, foi muito emocionante, eu no domingo, tava tomando uma geladinha e eles me avisaram, ó, oh, isso é aí é, é, é. eu vou dobrar <risos> tem que comprar, só comprando <risos> no Já tava tomando um, esse notícia até as coluna mesmo, de tá certo? Mesmo. <risos> tá certo. <risos> Já é. sabe que eu falei que ia... Já sei, uma partezinha ou o vou resto Continuar ia só continuar, vamos fazer as <risos> <risos> Tá certinho, gente. Tá vendo? Faça igual o seu novato. você tem uma banquinha, nós, um o até não um ponto de venda, que seja, pare, compre sua cartela, aproveite, tá? O povo da sorte, 20 cartelas de 50 reais, tá? É sua chance, é a vez, a sua hora tá chegando. Vamos pagar o ganhador, hein? Vamos pagar o ganhador, tá?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 É, ao vivo é mais gostoso, né minha gente? Então simbora sim, bora, sim ó, já quero pedir para as nossas garotas da sorte Já colocarem as dezenas da sorte no nosso globo da sorte, né? Porque enquanto isso, Rodrigo, a gente vai mandando um abraço para o pessoal Que revendedor é do Real Cap, vendedor pé quente Grande abraço a todas as vendedoras e vendedores, colaboradores do Real Cap Nessa data hoje, dito trabalhador, obrigado pela sua parceria Obrigado por fazer parte da família Real Cap Exatamente, olha, em Santa Helena você encontra o nosso Real Cap E também a riscadinha da sorte no supermercado Rodrigues, tem também a delícia Maria Maria Rita. Também você encontra o nosso Real Cap. Olha, em Maurilândia, no Impacto Som, e também nos escritórios das bebidas Atila, em Tuberlândia, na Coptu, ao lado da lotérica, e também lanchonete Primavera, na rodoviária de Turvânia. Tá certo, olha só, bom dia especial pro senhor Severino, que é fanzaço do Real Cap. Severino dos Santos, ele que mora aí no bairro Guri, Guri Rodrigues, em Tumbiara. E também abraço pro Jonathan de Tumbiara, que fez... Fez aniversário sexta-feira, parabéns a toda a equipe de Tumbiara, meu povo. E chama que vem, vamos começando muito bem assim. É o primeiro prêmio, é a mega bolada de 10 mil reais. Olha o din, -din no bolso. E vamos começando muito bem assim com 35. Olha o 35 aí na sua telinha. Bom dia pra você que chegou agora. Real Cap, é a marca da sorte, vai marcando 29. Olha o 29 aí, meu povo. Bom dia com alegria. Chama que vem, só tá começando. E agora você vai marcando 50, olha o 50, marcou o 50, coisa boa, marca também agora no seu Real Cap o 58, olha o 58 aí minha gente, é a mega bolada, são 10 mil reais, é din, din no bolso, e agora você vai marcando 30, olha o 30, olha o 30 aí na sua telinha, marcou o 30, coisa boa, marca também agora o 60, olha o 60, lembrando que o Real Cap é tripla chance, então marca em cima, marca embaixo, marca no meio, vai marcando o bem agora o 44. Olha o 44 aí, meu povo! Bom dia, bom dia! São 10 mil reais! E agora você marca o 9. Olha o 9! Olha o 9 que você queria! Marcou o 9? Coisa boa! Alô, Casa de Apoio São Luís! Bom dia, bom dia. E agora você vai marcando o 13. Olha o 13, minha gente. Olha o 13 aí. Ó, oh, marcou o 13. Coisa boa. Marca também o 22. Olha o 22 aí, aparecida de Goiânia. Alô, Regional Garavelo, chama que vem. Vai marcando o 14. Olha o 14. Olha o 14 aí na sua telinha. Marcou o 14? Vai marcando também agora com muita emoção. Olha o 20. Olha o 20 aí, meu povo. Vamos acordar. Vamos marcar e comemorar. E agora você marca... Vai marcando agora o 59. Olha o 59 aí, gente. Marcou o 59? Marca até bem agora o 21. Olha o 21 aí, minha gente. Vai marcando o 21. Alô, equipe. Alô, equipe. Todo gás. O oh, gás. Bom dia com alegria. Regional Vila Brasília. Vai marcando 39. Olha o 39 aí na sua telinha. Olha o 39 aí. Anápolis. Alô, Teresópolis. Alô, Goi. Anápolis. Vai marcando 45. Olha o 45 aí, minha gente. Marcou o 45. 45? Marca também agora o 19. Olha o 19 aí, Nacionândia. Alô, Nacionândia. Bom dia, bom dia. Alô, Caçul. Chama que vem. E agora vai marcando o 18. Olha o 18 aí. Olha o 18 aí, hein? Cadê a moçada de Porteirão? Alô, Adriana Lázara Pé te Chama que vem. Marca 49. Olha o 49 aí, minha gente. Alô, moçada de Santa Helena. Alô, Patrícia Bardutico. Vai marcando 40. Olha o 40 aí, meu povo. Olha o 40 aí. É é muita emoção, é muita emoção, é o primeiro prêmio. Olha o Dindin -din chegando. E agora você marca 32. Olha o 32 aí. Marcou o 32? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando 23. É o 23 dessa manhã de domingo. É pra mudar de vida. É pra você realizar seus sonhos. É Real Cap é a marca da sorte. Vai marcando 47. Olha o 47 aí, minha gente. Alô, Regional Campinas. Alô, Daiane Cristianes. Vai marcando 10. Olha valeu, Dias Olha o 10 que você queria, marcou o 10 Coisa boa, cadê a moçada De Parauna, alô Palmeiras De Goiás, vai marcando 27 Olha o 27 aí Marcou o 27, marca Também agora, vai marcando 53 Olha o 53 aí Na telinha, é o seu momento É o seu momento, é a mega bolada de 10 mil E agora você marca 46, olha o 46 aí, marcou o 46 Coisa boa, alô Acreuna Alô Indiara, vai marcando o sete, olha o sete olha o sete aí minha gente, marcou o sete, marca até bem agora vai marcando, vai marcando 38. trinta e oito, olha o trinta e oito aí meu povo, marcou o trinta e oito marca até bem agora, cadê a moçada de senador Canedo, vai marcando um, olha um aí Rodrigo, olha com a dezena um Tayara já foram trinta dezenas sorteadas trinta dezenas sorteadas, valendo dez mil reais em grana -viva. e chama, chama que vem hein, e agora aquele momento hein, a qualquer momento Vamos saber quem é que leva essa mega bolada, quem é que vai colocar no bolso 10 mil reais. E agora você vai marcando 16. Olha o 16 aí na telinha, minha gente. Vai... Opa, Tayaras, uma dezena guardando a dezena da sorte. Uma guardando a dezena da sorte, valendo 10 mil reais em grana viva. Meu Deus do céu, e pode ser essa, hein? Vai marcando dois, olha o dois, olha o dois aí, minha gente, marcou dois. Já são dois aguardando a dezena da sorte, Tayara. Chama, chama que vem, chama que vem! Vai marcando o 28, olha o 28 aí, minha gente. Marcou o 28? Sensacional, é muita emoção! É emoção que fala nessa manhã! Ai, ai, ai, ui, ui, ui, pode ser essa! Marca 36! Olha o 36 aí, meu povo! Opa, já são seis aguardando a dezena da sorte! Quem será que vai levar essa mega bolada de 10 mil reais? Chama, chama, chama que vem. Pode ser essa, pode ser essa. Olha o 41, olha o 41 aí, meu povo. Já são 13, aguardando a dezena da sorte, Tayhara. E agora você vai marcando com muita emoção. Marca com muita emoção, chama, chama que vem. São 10 mil reais, pode ser essa. Olha o 15, olha o 15 aí, meu povo. Marcou o 15. Já são 19, aguardando a dezena da sorte. E agora pode ser essa, ai, ai, aí ui, ui, ui, é muita emoção, Brandinha. Chama, chama que vem pensamento positivo. Olha o 3, olha o 3, olha o 3 aí, minha gente. Já são 38, aguardando a dezena da sorte. lembrando que já foram 37 dezenas sorteadas, Tayara. Meu Deus do céu, acha coração nessa manhã de domingo, muita emoção. Mês de maio chegando com tudo, pode ser essa. Ai, ai, ai, marca 52, olha o 52 aí, minha gente, Ô! opa. Onde vai essa mega bolada, Real Contemplado, Cap? Contemplado, certificado 0314, 256 314 256, ganhador ou ganhadora? Quem, Quem é que será? leva? Pra onde vai? Oi, José Antônio da Silva. José Antônio da Silva, cidade de Anicuns, bairro Vila São Domingos, comprou o nosso combo do Real Cap. José Antônio da Silva, ganhador sozinho, de 10 mil reais em grana viva. É, comprou na banca lá do Zé, em Anicuns. Alô, banca do Zé e Anicuns. Gente, grande abraço a todos, Janicuns Vamos conferir agora a nossa premiação da semana que vem, Dia das Mães. Domingo 8 de maio, tem edição especial das mães no Real Cap. Está simplesmente demais a premiação. Compre dois combos da sorte por 80 reais. E socorra a em Compra: um caminhão de prêmio. Uma moto, um ano de salário mínimo. No quinto... 6 os extras de 500 reais. Compre pelo WhatsApp, site, app, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais. Ou Combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 real cap por 50 reais. É tripa chance. Pague com fix ou cartão de crédito. Teste no presente para sua mãe. Dois combo da sorte por 80 reais E ajude a Casa de Apoio São Luís. Domingo, dia das mães. Tem uma casa formilhada no quinto prêmio do Real Carpe. Real Carpe. A da sorte. Real Credibilidade e confiança, minha gente Chega a aqui, hein? Que premiação Sensacional, hein? É, é o CAP é A marca da sorte especial dia das mães E elas merecem mesmo muito mais Né, minha gente? Olha só essa mega Premiação, mostra aí, Brandinha Olha aí, gente, no primeiro prêmio tem um Ano em compras Tem um caminhão de prêmios, tem uma moto Zero quilômetro, um ano de salário Mínimo e não para, porém não Tem a tão sonhada, a tão sonhada Casa própria, mobiliada Gente, que demais, né? Então não perca tempo não, compre já seu Real Cap, a marca da sorte, nossos pontos de vendas autorizados, também pelo WhatsApp, o site, aplicativo, não perca tempo. E tem aí, ó, olha só essa super novidade, gente, o combo especial. São dois combos da sorte por R$ reais Olha só que chique, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. É especial o Dia das Mães, especial pra sua mamãe, porque a sua mãe merece, com certeza. E você, é claro, não vai ficar de Fora dessa mega premiação do Real Cap, né? Porque o Real Cap é realizando sonhos, mudando vidas. Então, ó, já aponta o celular aí, modo foto, compre pelo QR Code, adquira já o seu Real Cap, a marca da sorte, deixa o presente pra sua mãezona aí, que eu tenho certeza que ela vai adorar, né, Rodrigo? É verdade. Compra nosso Real Cap, tem também é. a nossa Riscadinha do Cegado, que também é sensacional.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 Essa é a nossa Riscadinha do Cerrado. Minha gente, acompanhe também em nossas redes sociais o Instagram Riscadinha do Cerrado ponto oficial. Seja também um de nossos revendedores, venha fazer parte da família Riscadinha do Cerrado. Mas agora, gente, vamos conhecer aí quem foi o feliz ganhador ou ganhadora que levou o segundo prêmio da semana passada. O segundo prêmio, 10 mil reais. Foram três ganhadores. Adriano Antônio da Silva, de Goiânia. Com Real Cap número 0330 271. Comprou na distribuidora Pôr do Sol, na Regional Trindade, Joana de Jesus Lovais João de Trindade com Real Cap número 0092-230, comprou com a Jennifer na Regional Trindade. Cristian de Anápolis com Real Cap número 0277-378, comprou no Comercial Las Palmas, na Regional Anápolis. O segundo prêmio de hoje é uma moto zero quilômetro. Muito bem, gente. já quero pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas da sorte no nosso Globo. Da sorte, né, Rodrigo? É Vamos verdade. Vamos ao telefone? Vamos até a Anicuns falar com Vamos o ganhador lá. do primeiro prêmio. Levou 10 mil reais. Hum, que é tudo. o nosso querido José Antônio da Silva. Anicun, José Antônio, bom dia. Real Cap, tudo bem? Aqui, bom dia, José Antônio. Bom dia. José Antônio está assistindo o nosso programa, Real Cap. É, o da Silva. Oh, Parabéns! meu querido. Ó, oh, você leva a bolada de 10 mil reais. É hein, pode comemorar. Oh, começar é o domingo, domingo. <risos> começar o domingo, Zé Antônio, levando 10 mil reais é bom demais. Com né, certeza, é dia do trabalhador, pode comemorar em Anicuça então, aí, viu, meu querido? Parabéns e obrigado por acreditar no Hellcap forte abraço pra você, Tayara. vamos para o nosso segundo prêmio então, com uma certeza. moto Isso. sensacional, bora parar de andar de ônibus, vem com a gente então, Isso. vai valer agora uma moto zero quilômetro, e tem abraços, Tayara. com certeza, vamos abraçando aqui ó, a Paulinha lá em Tumbiara, pé quente, a nossa sede em Tumbiara também, um abraço pra todos de Tumbiara, acompanhando o Real Cap, e a marca da sorte e obrigado pela sua companhia, você que tá acompanhando aí ao vivasso pelo Facebook, o Instagram, o nosso site aqui também na TV Serra Dourada SBT. Vem comigo, vamos para o segundo prêmio prêmio vale uma moto zero, quilômetro pra você. Já vai aparecer a primeira dezena, aliás, já apareceu. É a 52, marca aí. A 52, boa sorte. Onde quer que esteja, obrigado, tá? Pelo teu carinho, pela tua companhia, o um excelente domingo. Esse é nosso Real Cap, e a marca da sorte. Agora 17, dezena 17 na tua tela. Marca a dezena 17. Vai pintar mais uma. Apareceu agora a 23. Marca a 23, você assistindo o nosso programa nas redes sociais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Agora marca a 5, Dezena 5, aí na tua tela. Marca a 5, gente. Olha essa moto. Cadê a buzininha, produção? Aí é a buzina da tua moto. Agora é a 31. Marca a dezena 31. Marcou a dezena 31. Boa sorte. Chama que ela vem, como disse a era Cristina. Agora a dezena 37. Marca a 37. Marca a 37, gente. No quinto prêmio. Tem o quê? Tem o quê, produção? Mostra aí pra gente. No quinto prêmio é uma chácara. Pensou no que vem você na sua chácara, fazendo aquele almoço caipira sensacional? Marca a dezena 8 agora. Marca Marcou a dezena 8, boa sorte. Marca a 8, mais uma dezena. Vai pintar mais uma dezena agora. Agora marca a 39. Marca a dezena 39. Dezena 39 na tua tela, Lulara Mistela. Beijo pra você, meu anjo. Obrigado pela companhia. Agora marca a dezena 18. Marca a dezena 18. Marcou a dezena 18, boa sorte. Mais uma dezena. Agora é a 46. Marca a 46. Pintou a dezena 46. Vale a moto aí, ó. Zearia, zearia, boa para de andar de ônibus, ninguém merece. Agora a dezena 44, marca a dezena 44. Criatura, chama ela que ela vem, certinho, Garotinho. 44, agora é a 27, marca a dezena 27, marca a dezena 27. Vai pintar mais uma, pintou agora a 6, marca a 6. Valendo pra você, uma moto zero quilômetro. E no quinto prêmio, hein, tem uma chácara. Domingo que vem, pra quem caipira com o pique queiroba na sua chácara. Agora a dezena 56, marca a dezena 56 marcou a dezena 56, chama que ela vem, agora é a 25 marca a dezena 25 pintou, a dezena 25 na tua tela, vai aparecer mais uma dezena agora marca a 26 marca a dezena 26, marca a dezena 26, é o nosso Galcap domingão, dia do trabalhador você acompanhando a gente, obrigado pela audiência agora a dezena 28 marca a dezena 28, apareceu a 28, então marca a dezena 28 agora é a 42 marca a dezena 42, dezena dezena 42 na tela da TV Seca Dourada SBT Goiânia, agora a é 32, marca a dezena 32, 32 na sua tela, marca a 32 e agora vai aparecer mais uma, agora é a 12, marca a dezena 12, marca a dezena 12, gente, segundo prêmio, valendo uma moto, zero quilômetro, agora a dezena 9, marca a dezena 9, apareceu a 9, então marca a dezena 9, vai pintar mais uma, agora é a 35, marca a dezena 35, marca a dezena 35, Marca a dezena 35. o pessoal de Goiatuba, pessoal de Mineiros, pessoal em Umas. Obrigado pela audiência. Agora a dezena 36. Marca a dezena 36. Pintou a dezena 36. Então marca 36. Mais uma. Agora a 22. Marca a dezena 22. Pintou a 22. Então marca 22. E agora é a dezena 4. Dezena 4 na tua tela. Valeu, ó. Moto zero quilômetro pra você no nosso segundo prêmio. Agora a dezena 43. Marca a dezena 43 pintou a 43, então marca a dezena 43, agora é 41, 41 na tua tela, marca a dezena 41 agora vai aparecer mais uma gente, chama aí que ela vem, como diz a Tayara agora é 19, marca a dezena 19, tá quase, coração ó, vai quase, quase bate sai da boca, né criatura, pois é 55 agora, é a dezena 55, marca a dezena 55, vale uma moto, zero quilômetro agora é 34, marca a dezena 34 Eita, coisa boa, gente. Já foram aí 30 dezenas sorteadas. Chegou aquele momento, hein? A qualquer momento, vamos saber quem vai levar essa moto zero quilômetro. O coração começa a bater mais forte né? ai, ai ai! Agora a dezena 3. Marca a dezena 3. Pintou a dezena 3 aí na tua tela. Mais uma. Mais uma dezena vai aparecer. Agora é a 47. Marca a dezena 47. Dezena 47 na tua telinha. Vai aparecer mais uma. Mais uma dezena. Marca agora a 2. Dezena 2. Apareceu para você marcar. Marca a dezena 2. Vale uma moto, 0 quilômetro. Zerinha, zerinha. Mais uma. Agora é a 40. Marca a dezena 40. Marcou a dezena 40. E agora já tem um cap aguardando ansiosamente. Ansiosamente. Olha o suspense. Agora é a 33. Marca a dezena 33. Marca a dezena 33. E com ela já são três. Aguardando, minha Já gente. São três aguardando. Agora, cinquenta e nove. Dezena cinquenta e nove. Marca a dezena cinquenta e nove. Ai, ai, ai, ui. E já são 11 Real Caps aguardando. 11 Real aguardando a dezena da sorte, agora 15. Marca a dezena 15, dezena 15 na tua tela. E agora já são 22 Real Caps aguardando. Já são 22, 22 com o coração batendo mais forte. Marca 57. Marca a 57. Dezena 57 na tela. Oh! Yeah. <laughs> Dois vão parar de andar de ônibus, né, Tayara? É, Dois. Com Olha, certeza. contemplado o primeiro certificado: 0348-475. 348-475. Quem é? O primeiro Felizardo ou Felizarda? É o Carlos Roberto Bernardes. Carlos Roberto Bernardes, cidade Goiânia, bairro Capoaba, comprou o nosso combo lá na Cibele do Nova Esperança. Um dos ganhadores da moto 0 quilômetro, Tayara. É, vamos ver aí com quem o Carlos vai dividir essa moto 0 quilômetro no segundo do prêmio. Real Cap é o 0469 579. 469 579. Quem é que leva? Pra onde vai, Rodrigo? Ganhador Nelson de Avelar. Oi, Nelson de Avelar, aparecida de Goiânia, lá do Parque Itália. Pessoal do Parque Itália, bom dia, bom domingo. Comprou na Vila Brasília, lá da Gaiane, comprou o nosso combo, um dos ganhadores Isso. da moto zero quilômetro. Raiane pé quente da equipe Todo Gás, minha gente. Mas agora eu quero convidar você pra conhecer essa premiação feita com muito carinho, muito especial para o Dia das Mães, hein? Domingo, 8 de maio, tem edição especial das mães no Real Cap. Está... Combo da Sorte por R$ 80,00. E concorra ao ano em compras. Um caminhão de prêmio. Uma moto. Um ano de salário mínimo. No quinto prêmio uma casa mobiliada E mais 20 giros de R$ 1.500. 6 giros extras de R$ 500,00. Compre pelo WhatsApp, site, app, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por R$ 15,00. Ou o Combo da Sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 real cap por R$ 50,00. É e faça chance. Pague com Pix ou cartão de crédito. Acerte no presente para sua mãe. Dois combos da sorte por R$ reais E ajude a Casa de Apoio São Luís! Domingo, dia das mães. tem uma casa formilhada no quinto prêmio do Real Carpe. Real Carpe. Sorte. A marca da sorte.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 Eita, coisa boa, gente! Coisa boa a gente tem que falar mesmo, né? Porque essa premiação especial aí pro Dia das Mães, menino do céu, o negócio tá bom demais! <risos> Chama que vem, né? Olha aí, o primeiro prêmio, um ano em compras! Olha só que maravilha! Segundo prêmio, tem um caminhão de prêmios! Cadê a buzina? Eita! Abraça a todos os caminhoneiros! Terceiro prêmio aí, gente, uma moto zero quilômetro. No quarto prêmio tenho um ano de salário mínimo, coisa boa, você ficar de boa aí na sua casa. Em falar em casa, gente, no quinto prêmio tem a tão sonhada, a tão sonhada casa própria, pra você dar tchauzinho pro aluguel, mobiliada, isso é Real Cap, é a marca da sorte. São 20 giros de R$ reais e tem um combo especial, ah, tem sim, porque sua mãe merece. Esse combo especial do Real Cap são dois da sorte por R$ 80. Reais. Gente, são R$ 40 real caps aí, meu amigo. Tá achando quem é? Coisa boa. Então não perca tempo. Compre já seu real cap especial Dia das Mães, que é mais que especial. Nos nossos pontos de vendas autorizados, pelo site, baixa o aplicativo. Chama aí no WhatsApp, então. Assim, chama aí no WhatsApp. Ou se não, clica aí, ó, põe o celular modo foto, né? O QR Gold está na tela esperando por você com essa mega premiação, Rodrigo. É verdade, Tayhara. Tá? Vamos conferir agora quem foi o ganhador do terceiro prêmio da semana passada o terceiro prêmio 10 mil reais foi ele o feliz ganhador Gerson Ramos de Jesus de Rio Verde com Real Cap número 0052 571 oh, Na sede de Rio Verde e o terceiro prêmio foi ele! Gerson Velos de Jesus! O nosso compadre já está do lado aqui. Ele que foi o ganhador sozinho, sozinho para nós com o pai. Não, não, não. foi sócio, foi, Gerson? Conta essa história para nós. Foi sócio. Eu não comprei. Ele deu um jeito caindo, um jeito, mas comprou e ganhou. Não comprou, de bom, mas para outras pessoas, não quiseram. mas, quiser, é, mas, é, fazer, fazer, mas é. já veio, ele, mano. E comprou e ganhou. Que ligação, né, não? Está abençoado. O que é fala em cavalo, a rirada, só passa uma vez na frente gente. Quando passar, o mundo enriu e taca a E comprou de quem? Comprou da Jorge. O prêmio de hoje é um caminhão de prêmios. Coisa boa, um caminhão de prêmios chegando, minha gente. Mas antes, quero pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem aqui as dezenas da sorte, no nosso Globo da Sorte. Mas agora, né, Rodrigo? Vamos fazer aquela ligação que eu adoro. Vamos, que é bom. Né? Aquela notícia boa. Aquela notícia boa. Vamos um dos até o Um ganhadores do segundo prêmio aí. Bairro Capuava. Isso. Carlos Roberto, um dos ganhadores da moto Zero Quilômetro. Carlos Legal. Roberto, bom dia. Real Cap, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tá acompanhando o nosso programa? Tô, tô acompanhando. Oh, você, um dos... você é um dos ganhadores da Moto Zero Quilômetro! Uh! Uh! Uh! <risos> Animação total, Carlos, parabéns! Obrigada por acreditar no Real Cap. Bom domingão para você nesse dia do trabalhador, para você e família, viu, querido? Falou, obrigado. Forte abraço pra você, Tara. Tá, vamos para o nosso terceiro prêmio agora. Caminhão Isso, de prêmios. Caminhão de prêmios. Caminhão é. de prêmios. Dá licença que o Real Cap está passando. É dia 1º de maio. Então chama, chama, chama que vem. Grande abraço aqui a todos. Lá do nosso regional Garavelo também. A banca da Cidade Livre, a pé quente. E Fábio Detalhes, cabeleireiro, no bairro Hilda. Um abraço pessoal em Quirinópolis, na Casa da Cação. Comercial favorito, comercial soberano e drogaria saúde. Você encontra o nosso Real Cap, é a marca da sorte. Credibilidade e confiança. O caminhão é o caminhão. E vamos começando muito bem, assim com 51. Olha o 51 aí na sua telinha. Esse caminhão de prêmios pode ser seu. É Real Cap, a marca da sorte vai marcando 55. Olha o 55 aí, gente. Bom dia com alegria para você que chegou agora. É Real Cap, é o terceiro prêmio. E agora você vai marcando dois. Olha o dois, olha o dois. Grande abraço à equipe do bronze em Quirinópolis. E agora você vai marcando 50. Olha o 50 aí, minha gente. Marcou 50, então comemora. Mas comemora mesmo. E agora você vai marcando 20. Olha o 20. Olha o 20 na sua telinha. Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você dando essa super notícia. E agora você vai marcando 28. Olha o 28 aí, gente. É o terceiro prêmio. É Real Cap, é a marca da sorte, maior realizador de sonhos. E agora você vai marcando 39. Olha o 39 aí, meu povo. Marcou o 39. Então, comemora. Vai marcando também agora o 18. Olha o 18. Olha o 18 que você queria. Marcou o 18? Marca também agora o 49. Olha o 49 aí. Alô, Neto. Alô, Regional Novo Mundo. Alô, moçada do Ceasa. chama que vem. Vai marcando o 26. Olha o 26 aí, Senador Canedo. É o caminhão. É o caminhão de preso. E agora você vai marcando 60 Olha o 60 aí, Bela Vista de Goiás Esse é o momento Alô, seu Pontes, vai marcando 29 Olha o 29 aí na telinha, minha gente Marcou 29? Marca também agora Vai marcando 17 Olha o 17 aí Alô, Trindade, Terra Santa Alô, Goianir, alô, Brasabrantes Vai marcando 25 Olha o 25 aí Cadê a moçada de Cesarina? Alô, já tá aí Alô, Mineiros Bom dia Vai marcando 36 Olha o 36 aí na sua telinha, minha gente. Marcou o 36? Marca também agora o 53. Olha o 53 aí, hein? O chama, chama que vem, hein? Marcou o 53? Marca também o 11. Olha o 11. Olha o 11 aí. Alô, Regional Santa Genoveva, Regional Bandeiras. Vai marcando o 24. Olha o 24, minha gente. É o terceiro prêmio. É um caminhão. É um caminhão prêmios, e agora você vai marcando o 22, olha o 22 aí canelinha, chama, chama que vem e agora você vai marcando também o 15 olha o 15, olha o 15 aí na sua telinha Eita, coisa boa, a garantida Meio de maio. E agora você vai marcando os 56. Olha os 56 aí, meu povo. Vai comemorando a energia positiva, minha gente. É Real Cap E agora você marca o 30. Olha o 30. Olha o 30 aí na sua telinha. Marcou o 30? Coisa boa. Agora você marca também o 16. Olha o 16 aí, minha gente. Bom dia para você que está acompanhando a rádio sempre. Alô, Paulo Serrano. Alô, Goiatuba. Vai marcando 32. Olha o 32 aí, Silésio. Pé quente, regional Goiatuba. E agora você marca 42. Olha o 42 aí, Nicodemos. Bar parada obrigatória também é pé quente. E agora você vai marcando 57. Olha o 57 aí. Olha o 57 aí. Vai marcando também agora não sei o que é o Cap 1. Olha um, olha um aí, Carlinho. Grande comunicador, Carlinho Sabino. Também acompanhando o Real Cap. Vai marcando 58. Tomando aquele cafezinho na panificadora. Pão dourado. Eita, coisa boa! Copinha americano! E agora vai marcando 35! Olha o 35 aí, gente! Marcou o 35! Então comemora, que agora você vai marcar o 12 e põe no 12! E põe no 12, galera! Põe no 12, vamos foram 30 30 dezenas fechadas, 30 dezenas fechadas até o momento. Meu Deus do céu, e agora? É muita adrenalina, haja coração, pode sentar aí, vai marcando. Marca 44, olha o 44 aí, meu povo. É um caminhão de prêmios, é o terceiro prêmio. E agora você marca 21. Olha o 21 aí. Olha o 21 aí que você queria. Marcou o 21? Então marca também o 27. Olha o 27 aí, minha gente. Marcou o 27. É o Real Cap. É a marca da sorte. É o dia do trabalhador. É o seu momento. Marca 48. Olha o 48 aí. Ô Tayara, um ah. aguardando a dezena da sorte. Um Real Cap aguardando a dezena da sorte. Já foram 34 dezenas sorteadas. Vale um caminhão de prêmio. E pode ser essa, pode ser essa, vai marcando 40, olha o 40, olha o 40 aí, Já minha gente. Já são dois Real Caps aguardando a dezena da sorte, Tayara. E agora você vai marcando 46, olha o 46 aí, minha gente. Já são três corações batendo mais forte, Tayara. E agora você marca, marca 38, olha o 38 aí, gente, marcou. Já são nove Real Caps aguardando a dezena da sorte, coração tá disparado. Com certeza, né? essa manhã de domingo especial. E agora você marca o quatro. Olha o quatro. Olha o quatro que você queria. Opa! Opa! É, é, é, é, é o caminhão! Era sozinha esse caminhão de prêmios. Tio trabalhador, só, Tumigão, maravilha. Vai aparecer pra gente o nome do ganhador, o ou... ganhador. Ganhadora. Certificado 0141-206. 0141-206. Ganhador ou ganhadora? Quem é que leva? Pra onde vai? Vamos saber agora. O Antônio Pereira da Conceição em Goiânia. pessoal de Goiânia hoje está. É tá... quente! É quente, pé direito. Bairro São Domingos. Comprou do André. Da GBP Noroeste. Comprou o nosso combo. E leva então o caminhão de prêmios. O Antônio Pereira da Conceição. Isso aí. Comprou o combo da sorte na sua regional Noroeste, minha gente. Coisa boa. Mas vem cá, chega mais, hein? Vamos conhecer aí essa mega premiação especial para o Dia das Mães. Domingo 8 de maio, tem edição especial das mães no Real Cap. Está simplesmente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 R$ É tripla chance. Pague com Pix ou cartão de crédito. Acesse no presente para sua mãe. Dois combos da sorte por R$ 80 reais. e ajude a Casa de Apoio São Luís. Domingo, Dia das Mães, tem uma casa mobiliada no quinto prêmio do Real Carpe. Real Carpe, sorte, Real eu eu rei, de da A marca da sorte. sorte.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 Credibilidade e confiança, minha gente. Mas desde já quero agradecer aqui, ó, Galpão 21. Obrigada aí pelo look de hoje. A grande Flavinha e a Nádia também e a Karen, então obrigado pelo carinho de sempre, viu, gente? Obrigado pelo look de hoje. Mas vem cá, vamos falar também agora de coisa boa aqui, que é essa premiação. Gente, olha só que tudão, né, Brandinha? Já pensou a sua mãe nessa casa mobiliada? Um sonho. Um sonho realizado, gente. Quinto prêmio ter uma casa mobiliada pra você dar tchauzinho pro aluguel, minha gente. Primeiro, o prêmio aí tem um ano em compras. Segundo prêmio, um caminhão de prêmios. No terceiro prêmio tem a tão sonhada moto pra você parar de andar pé, parar de andar de busão. E no quarto prêmio, um ano de salário. Olha só que chique, hein? É Real Cap realizando sonhos, mudando vidas. Edição especial: Dia das Mães, minha gente. Não para por aí, não, hein? São 20 giros de R$ reais. Gente, e esse combo da sorte especial, hein? Olha só que chique. São dois combos da sorte por 80 reais. No total de 40. Tá a Real Caps aí aumentando ainda mais as suas chances para ganhar. Então não perde tempo não, gente. Quem não arrisca, não petisca. Corre aí em nossos pontos de vendas autorizados. Tem o WhatsApp, tem site, aplicativo. Só não pode ficar de fora dessa mega premiação, né, Rodrigo? Não pode ficar de fora mesmo. Vamos conferir agora, Taera, quem foi o ganhador do quarto prêmio da semana passada. O quarto prêmio, um filha de zero quilômetro. Foi ele o um feliz ganhador. Ismar José da Mata, de Goiânia. Com Real Cap número 0489-866. Festa garantida! Uhul! Só que alegria gente, é ganhador do quarto prêmio, aqui em Regional Vila Brasília, aqui na Banca Martins ao meu lado ele Irismar, conta pra gente, domingão telefone tocou, como é que foi a emoção hein? Ah, a emoção foi muito boa né que a gente ganhar um prêmio desse é muito bom né tudo, tudo que é bem vindo é bom coisa boa, e conta pra gente já tem planos aí pra essa mega bolada do quarto prêmio? Ah, eu vou deixar na poupança por enquanto, juntar mais um pouquinho e comprar um carro bom. Eita coisa boa minha gente, o pessoal de casa Pode acreditar que ganha, né? Sim, acredita e compra, que ganha mesmo. Coisa boa, vendedor pé quente. Fred, convida o pessoal de casa. Pessoal, faz igual o Erismar. Vem aqui na Banca Martins comprar, vem ser feliz. Olha aqui o chequezinho ó, de 47 mil. É pra você também, tá te esperando. Vem que tem. Eita, coisa boa, e vamos passar esse checão aqui do quarto prêmio, porque esse é o Real Cap, é a marca da sorte. Marca da sorte, demais. O quarto prêmio. Um ano de salário mínimo. Coisa boa, minha gente, festa garantida, não é mesmo? Gente, grande abraço a todos da Banca Martins aí. E olha só, já quero pedir pra Brenda e a Juliana aqui já colocarem as dezenas da sorte no nosso Globo da Sorte, né, Rodrigo? Que vamos ao telefone mais uma vez. É o Antônio Pereira da Conceição, que está conosco. Isso, né? do caminhão aí? de prêmios. Isso mesmo, Antônio, bom dia! Real Cap, tudo bem? Oi, Antônio! Olá, Antônio. Oi, Bom, dia. Bom dia, quem fala? Maria do Carmo A esposa, esposa do Antônio, Antônio. Eita Isso. Maria do Carmo, cadê o Tom? O Ton foi para igreja, mas não foi porque está aqui Maria, vocês ganharam um caminhão de prêmios criaturas Uhul, Pode comemorar Maria Um caminhão de prêmios prêmio prêmios para... isso, isso, cheio de prêmios. Parabéns para você. Não, não, tô, não tô acreditando. <risos> Pode, Pode acreditar. acreditar. <risos> Quando o Antônio chegar, conta para ele essa notícia. A nossa equipe também vai entrar em contato com você depois para marcar a entrega de prêmios, tá bom? Ok, Parabéns! Parabéns! Boa abraço, pessoa! Abraço pra você, Pantô! Parabéns! Coisa boa, né, Rodrigo? Demais a bora, conta! Bora, Se bora, bora. bora. Vamos, quarto, quarto prêmio agora! Quarto prêmio! Ó. Vamos lá, vamos começando muito bem assim, Rodrigo! Olha, um ano de salário mínimo, agora vale um ano de salário mínimo. Já aparece a primeira dezena, marca 55, dezena 55 na telinha do Teu Real Cap. A marca da sorte agora é a 36, marca a dezena 36, marca a 36. Então, boa sorte pra você, alô pessoal, em Caldas Novas. Bom dia! Bom feriadão, hoje é feriadão, domingo, mais feriado, Maravilha. dia do trabalhador. Marca o 33, dezena 33 na tua tela. Marca a dezena 33, gente. É um ano de salário mínimo. Um ano de salário mínimo. Agora marca a dezena 7. Marca a dezena 7, pintou. A dezena 7, então marca a dezena 7. Vai aparecer mais uma dezena. Agora é a 58. Marca a dezena 58. Pintou a dezena 58, então marca a dezena 58. Agora é a 47. Marca a dezena 47. Pintou a 47, então marca a dezena 47. Agora é a 35. Marca a dezena 35. Marca a dezena 35. Mais uma dezena. Vai pintar agora na tua telinha. Marca a dezena 46. Marca a dezena 46. Um ano de salário mínimo pra você. Que coisa boa. Quem não quer um ano de salário mínimo? Agora a dezena 32. Marca a dezena 32. Agora vai aparecer mais uma dezena. Chama que ela vem, como diz a Tayara. Marca a dezena 10. Pintou a dezena 10. Alô, pessoal, em São Simão. Pessoal em Goiatuba. Pessoal em Mineiros. Bom dia. Um excelente domingo, obrigado pela audiência, pela companhia, marca a dezena 44 marca a dezena 44 é o Cap mudando vidas realizando sonhos com um ano de salário mínimo pra você agora marca a dezena 5, pintou a dezena 5, então marca a dezena 5, mais uma dezena agora é 49, marca a dezena 49, alô pessoal em Cachoeira Alta, bom dia um excelente domingo pra vocês, mais uma dezena, agora é 53 marca a 53, olha já, já no quinto prêmio tem uma chácara pra você hein? passar o próximo final de semana na sua chácara. Agora é a 13. Marca a dezena 13. Pintou a dezena 13, então marca a dezena 13. Vai pintar mais uma. Agora é a 17. Marca a dezena 17. Apareceu a 17. Então marca a dezena 17. Agora é a 52. Marca a dezena 52. Marca a dezena 52. Tá valendo, gente. Um ano de salário mínimo pra você. aí, ó. Um ano de boa, hein? na minha criatura. Agora marca a dezena 8. Marca a dezena 8. Pintou a dezena 8, então marca 8. Agora é a 22. Marca a dezena 22. Apareceu a 22, então marca a dezena 22. Mais uma. Agora é a 24. Marca a dezena 24. Apareceu a 24, então marca aí. ó. Boa sorte no teu real cap. A marca da sorte, o 24. Agora a dezena 30. Pintou a dezena 30. Apareceu a dezena 30. Um ano de salário mínimo. Agora é a 21, marca a dezena 21, apareceu a dezena 21, então marca a dezena 21, mais uma na tua tela, agora é a 42, a dezena 42, apareceu a 42, então marca a 42, é o Locris. beijo para você meu anjo, obrigado pela audiência, agora é a 19, marca a dezena 19, apareceu a 19, então marca a dezena 19, mais uma, agora é a 43, marca a 43, pintou a 43, então marca a dezena 43, mais uma, Agora é a 29, apareceu a dezena 29, pintou a dezena 29, um ano de salário mínimo, agora é a 39, marca a dezena 39, pintou a 39, então marca a dezena 39, mais uma dezena na tua telinha, vai aparecer a 27, dezena 27, pintou a 27, então marca a dezena 27, mais uma dezena, eu quero mais uma, agora é a 18, marca a dezena 18, pintou a 18, apareceu a 18, então marca aí ó, no Real Cap é a marca da sorte, mais uma, mais uma dezena, vai pintar mais uma dezena, vai aparecer mais uma dezena, olha o suspense, agora é o 2, marca a dezena 2, pintou a dezena 2, Tayara! Muito bem, Rodrigo, gente, olha só, já foram aí 30 dezenas sorteadas, tem um Real Cap aguardando, grande abraço para dona Cleusa lá de Quirinópolis, cliente VIP lá na nossa regional Tamires e abraço para o Tiago da piscina de Trindade. Pessoal em Trindade, obrigado pela audiência, olha o coração. Olha o coração, marca aí a dezena 41, dezena 41, dezena 41 apareceu, marca a dezena 41, tem um coração esperando, tem um coração esperando. Vai pintar, dezena 48, dezena 48, marca a dezena 48. É a 48, chama que ela vem, como diz a Tayara. Olha o suspense, olha o coração acelerado. Olha o coração batendo mais forte. Um real é cap aguardando. A nove. Agora marca a dezena nove. Marca a dezena nove. Marcou a dezena nove. Boa sorte. Vai aparecer mais uma. Mais uma dezena. Mais uma. Agora é a cinquenta e seis. Marca a dezena cinquenta e seis. Marca a cinquenta e seis, Tayara. É, e com ele? São oito Real Caps aguardando. O grande momento nessa manhã é o quarto prêmio. Quarto prêmio, um ano de o salário, salário mínimo. mínimo. Apareceu agora mais uma. 40. Marca a dezena, 40. Marca a dezena, 40. Ai, ai, ai, ui, ui, hein. Já são dez. Seis, é o Capes aguardando o grande momento Já são 16 Já são 16, mais uma Mais uma dezena vai aparecer 59, marca a 59 Marca a 59 oh! vai ficar de boa, hein? Eu na autonomia. Eu lá de Venas. <risos> Certificado 0208-637. 0208-637. Quem é, hein, será, Tayara? Pra onde vai? Onde é essa festa garantida? Oi, Jardim Guanabara 2. Jardim Guanabara 2, em Goiânia. Joventina Rosa Mendonça. Rosa. Joventina Rosa Mendonça. Camarote 16, na regional Isso. Santa Genoveva. Leva, então, um ano de salário mínimo. É, Joventina, pode comemorar. E aí, hein? Um ano de salário mínimo, que coisa boa, hein? Em falar em coisa boa, gente, olha só a premiação para o próximo domingo. Domingo, 8 de maio, tem edição especial das mães no Real Cap. Está simplesmente demais a premiação. Combo da Sorte por R$80,0. E concorra ao ano e compra. Um caminhão de prêmios, Uma moto. Um ano de salário mínimo. No quinto prêmio é uma casa mobiliada. É mais 20 giros de 1.500, 6 giros extras de R$ reais. Compre pelo WhatsApp. Site app nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais. Ou o combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 Real Cap por 50 reais. É e para chance, Pague Com Pix ou cartão de crédito. Acerte no presente para sua mãe. Dois combo da sorte por R$ 80,00. E ajude a Casa de Apoio São Luís. Domingo, Dia das Mães, tem uma casa homilhada no quinto prêmio do Real Carpe. Real, Carpe, Real, saúde, Real, Real sobe YouTube, sobe A marca da, da sorte. sorte. Olha, compre também o nosso combo da sorte que é sensacional.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 Credibilidade e confiança, minha gente Adquire logo, gente Compra logo seu Real Cap Especial Dia das Mães Dá esse presentaço pra sua mãe Não é de tempo não, minha gente Que essa premiação está simplesmente demais, hein Ó, são mais de 214 mil reais em prêmios Que que é isso, produção? É Especial Dia das Mães e ela merece, né? Quinto prêmio tem a tão sonhada casa mobiliada, minha gente E a promoção, leve dois e pague um super Continua também, hein E esse combo da sua Sorte especial. Gente, que babado, hein? Olha só que tudo. Gente, são dois combos da sorte por 80 reais. No total de 40. 40 real caps. Olha só que maravilha. Se eu fosse você, não perdia tempo, não. Ó, oh, não, não, não, não, corre, compra logo o seu real cap. É a marca da sorte. Especial, dia das mães, que esse combo da sorte tá solto. Só ouro está sensacional, perde tempo não. Vamos conferir quem foi o ganhador do quinto prêmio da semana passada. O quinto prêmio, zero <risos> km, saiu para uma única feliz ganhadora. <risos> Sheila Tavares de Souza, de Anápolis, com o Real cap número 0452-643. Comprou com o Marcinho, na Regional Anápolis. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. É uma lindíssima chácara. Lembrando que é tripla chance. Eita, coisa boa essa chácara aí. já tô mais mal, hein? fresca, que delícia, papai. Mas olha só, fique imaginando, sabe o que é na chácara? Ah. Aquele franguinho caipira. Ai, que delícia. Queiroba, de <risos> piqui Coisa boa. Mas olha só, em falar coisa boa, eu vou pedir para as meninas aqui já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte, minha gente. Porque agora é a hora, agora é o grande momento. É a hora do quinto prêmio. Mas antes, né, Rodrigo, vamos mandar aí um abraço pessoal do Ponto de Venda. Exatamente. Sabe quem está assistindo a gente? Pessoal ah. em Itarumã, no restaurante Cantinho do Caminhoneiro, fazendo aquele almoço maravilhoso. A Fernanda Pequente, Fernanda Pequente, Beijo pra você. Pessoal em Mineiros, Comercial Ferreira, no Salão de Beleza Toque Final, no Super Mauro Supermercado, também na sintonia. Pessoal em Goiatuba, na Panificadora Pão Dourado, Casa do Chugasco, Supermercado Econômico. Obrigado aí pela sintonia. Pessoal, também, o, o Tayara. Ah. Bar do Bocão e também Comercial Fernando. Sabe aonde? Ah. Em Paranaiguara, acompanhando o nosso Real Cap, a marca da sorte. É, olha só, hein? Claudinápolis também você encontra o Real Cap, a marca da sorte, no restaurante El Shaddai, minha gente. Grande Regional Barros, chama que vem, né Barros? Gente, olha só, hein? Se bora começar aí, hein? Se embora começar, que agora é a hora. Agora é a hora do quinto prêmio, minha gente. Chama, chama que vem! É muita emoção, é a chácara, é a chácara dos seu sonhos. E vamos começando com a 32. Olha, 32 aí, minha gente. Alô, crimeia! Chama que vem! E agora você marca também o 33. Olha o 33 na sequência. Olha o 33 aí na sequência, minha gente. Alô, Regional Nova Esperança. Vai marcando 30. Olha o 30 aí no seu Real Cap. É a marca da sorte. Marcou o 30. Marca também agora o 56. Olha o 56 aí. É muita emoção. Chegou o grande momento, gente. É a chácara do seu sonho. Agora você vai marcando 60. Olha o 60. Marca em cima, marca embaixo, marca no meio. Bom dia pra você que chegou agora. Real Cap. Vai marcando 24. Olha o 24 aí, gente. Cadê a moçada do Facebook? Pra onde vai essa chácara, gente? Vai marcando 20. Olha o 20. Olha o 20 aí na sua telinha. Você acompanhando ao vivo pelo nosso Instagram, nosso site pelo Brasil inteiro. Vai marcando 50. Olha o 50. Olha o 50. É o seu momento. É o seu momento. Manhã de domingo especial. Vai marcando 23. Olha o 23 aí, minha gente. Marcou o 23? Marca também agora o 14. Olha o 14. E que você queria Marcou 14, então comemora Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você Dando essa super notícia Vai marcando 47 Olha o 47 aí minha gente 47, marca o 47 Vai aparecer mais uma dezena na tua tela Agora a é 59, marca a 59 Marca a 59 Gente, é uma chácara Olha que chácara linda Agora a é 36, marca a dezena 36 Marcou a 36, então boa sorte Pra você, vai marcando, agora a é 20 26. Marca a dezena 26, apareceu a 26, então marca a 26, pintou a 26, agora é a dezena 1, marca a dezena 1 na tua tela, tela da TV Seca Dourada da SBT, obrigado pela tua audiência, tá? pela tua companhia, agora a dezena 41, marca a dezena 41, marca a dezena 41, vai aparecer mais uma, agora é a 11, dezena 11 na tua tela, é a dezena 11, vale uma chácara, uma chácara pra você e pra toda a família, aproveitar o próximo final de semana, agora é a dezena 22. Marca a dezena 22. Pintou a dezena 22. Então marca a dezena 22. Vai aparecer mais uma. Agora a 21. Dezena 21 na tua tela. Dezena 21. Marca a dezena 21. Vai aparecer mais uma. Agora a 43. Marca a dezena 43. Pintou a dezena 43. Chama. Chama que ela vem, como diz a Tayara. Agora a dezena 12. Apareceu a dezena 12. Marca 12. Muito bem. Agora você vai marcando também com muita emoção. 57. Olha o 57 aí minha gente, é o quinto, é o quinto prêmio é o seu momento, minha gente então marca 51 olha o 51 aí na telinha marcou 51, então comemora marca também agora o 34 olha o 34 aí, meu povo marcou o 34, sensacional você marca também agora o 39 olha o 39 aí alô, Catalão Luciano Pequente, nosso regional. Vai marcando o 4. Olha o 4. Olha o 4 aí na sua telinha. Marcou o 4, marca também agora o 55. Olha o 55 aí, minha gente. Marcou 55? Então marca também agora o 28. Olha o 28 aí, Caldas Novas. Alô, Morrinhos. Vai marcando também agora o 37. Olha o 37 aí, minha gente. Cadê a moçada de Hidrolândia, Nova Fátima? Vai marcando o 46. Olha o 46 aí, meu o ovo marcou 46, Tayara. Já foram 30 dezenas sorteadas. 30 dezenas sorteadas, nosso quinto prêmio valendo. Uma chácara. Eita, coisa boa! E agora você marca 53. Olha o 53 aí, minha gente. Opa, já tem dois Real Caps aguardando a dezena da sorte, dois corações batendo mais forte. Meu Deus do céu, já começou a adrenalina e agora você marca o 18. Olha o 18 aí na sua telinha. Já são três aguardando a dezena da sorte, Tayara. Chama, chama, que vem, pode ser essa. Pode ser essa. Então marque agora o 49. Olha o 49 aí. 4, aguardando a dezena da sorte. Já foram 33 dezenas sorteadas. E agora pode ser o seu momento. Essa chácara pode ser sua. Então marque agora 45. Olha o 45 aí, meu povo. Marcou. Então comemora lançamento positivo. Olha o 13. Olha o 13. Olha o 13 que você queria. Marcou o 13? Já são nove. Real Capes aguardando a dezena da sorte. Meu Deus do céu! E agora você vai marcando com muita fé, muita emoção. Ai, ai, ai! Olha o 16! Olha o 16 que você queria! Marcou 16! Opa! 22! Aguardando a dezena da sorte, Tayara! Meu Deus do céu, Rodrigo! Ai, meu Deus! E pode ser essa minha gente, a moçada do Facebook, do Instagram, do site, a Vai. Certificado 0001 532. 0001 532. Quem é o primeiro ganhador ou a ganhadora? Vai aparecer agora. É Vanderci Barbosa da Silva. Vanderci Barbosa da Silva, cidade de Rio Verde, bairro Vila Bailão. Comprou na sede Rio Verde do Cumpad Thiago 2, Regional de Rio Verde. E leva então os ganhadores, né? Da chácara. Isso, vamos ver com quem que vai dividir aí essa chácara, minha gente. Vamos saber agora, a Real Cap é o 0459-743. Zero, quatrocentos e 743. E e e quem é que leva? para onde vai? João Pedro B Guimarães. João Pedro B Guimarães, cidade de Trindade, pessoal do Maísa. Alô, Maísa. Forte abraço pra vocês. Comprou na Regional Trindade. Karina Big e leva então uma das ganhadores. E ganhou com o Real Chakra. Cap de brinde. De Olha brinde. só, coisa boa, minha gente. Olha só, hein? Agora eu quero convidar você pra conhecer hein, os ganhadores do giro da semana passada. Só o Real Cap paga R$ 1.50,0 para para cada ganhador no giro da sorte da edição 301 sorteio realizado domingo 24 de abril foram mais 20 felizes ganhadores foram eles Ângelo Eterno de Caldas Novas Helter Martins de Jataí, Jean Carlos de Santa Helena Rivaldo Dias de Tubiara João Nunes de Tumiara Jair de Souza de Goiatuba, João Miguel de Mineiros, Milton Honório de Catalão, José Leite de Barra do Garças, José Ferreira de Rio Verde, Luiz Walter de Rio Verde, Luiz Carlos de Goiatuba, Silvana de Almeida de Anápolis, Gilvan Rosa de Barra do Garças, Cleomar Alves de Rio Verde, Ana Maria de Santa Helena, Nildes Mendonça de Goiânia. Andressa Souza de Rio Verde. Romário Albuquerque de Caldas Novas. Djalma Jorge de Jataí. Esses foram os 20 ganhadores do Giro da Sorte. O próximo pode ser você. Compre pelo WhatsApp, site, app e em todos os pontos de vendas. A próxima edição do Real Cap. Adquira já o seu. E boa sorte!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 E o próximo pode ser você agora. 20 giros da sorte valendo R$ 1.500. Já vai aparecer pra mim aqui, ó, o número do primeiro certificado que vai ganhar no primeiro giro R$ 1.500. 035 1866. Oi, Thaís, Aparecida Batista. Cidade Gouveilândia, bairro Conquista. Comprou do senhor Antônio de Gouveilândia. Pé quente, hein? Regional de Quirinópolis comprou o nosso combo. E leva R$ 1.500 em grana viva. Agora no segundo giro. Lembrando que são 20, hein? 20 de R$ 1.500. 040 84 54 é o Número do certificado, Genivaldo Enéas da Silva, ganhador de Quirinópolis, do Conjunto Dourado Comprou da Laís, equipe do bronze, regional de Quirinópolis e leva R$ 1.500 em Grana Viva. Terceiro giro da sorte, neste domingo, dia do trabalhador, certificado 029, 2469. Leandro Adão do Prado Souza, cidade de Goiatuba, comprou aí no bairro central, né? Comprou do vendedor, panificadora Pão Dourado, regional de Goiatuba e leva no terceiro giro. R$ 1.500 em Grana Viva. Bom, né, gente? Começar o domingo. Com R$ 1.50,0 no bolso. Agora é o quarto giro. Já vai aparecer pra gente o número do certificado 012-8740. O Washington Brito da Silva é o ganhador, cidade de Goiânia, setor Novo Horizonte. Comprou na regional Campinas, da Mariane Morada Nova. No quarto giro leva R$ 1.50,0. Agora é o quinto giro. Certificado já aparece aqui para mim, ó. 053 3163, Joaquim Rosa Antunes, cidade de Umas. Comprou da regional Jataí, da Jordana Souza, RC Jataí. Sexto giro, valendo. R$ reais em dinheiro, certificado 007 48 Altamiro S. Filho, em Aparecida de Goiânia, Jardim das Esmeraldas comprou na Regional Flamboiã da Usana sétimo giro da sorte, valendo R$ reais em Grana Viva, certificado 051 89 -12. Luiz Marçal Vilela Brasão Cidade de Santa Helena, comprou ainda Patrícia Bar do Tico, Regional Santa Helena do Jardim Oeste e no sétimo giro leva R$ reais em dinheiro oitavo giro da sorte, vai aparecer o número de certificado, 005 7882, Ganhador Manuel Odair Franquini cidade de Rio Verde, bairro Vila Amália 2 compra da regional Rio Verde, na central Luc Daiane, nono giro da sorte, valendo R$ 1.500,00 em grana viva, certificado 0156536 João Barbosa da Silva, cidade de Anápolis, bairro Santa Maria de Nazaré, Comprou regional de Anápolis no supermercado Martins e leva R$ em dinheiro, décimo giro da sorte, valendo R$ 1.500,00 certificado 0165168 Sérgio Reis de Moraes Cidade Bom Jesus, em Tubiara, Bairro Fazenda Boa Vista, comprou na regional em Sede em Tubiara, Carol e leva R$ 1.500, Tayara tá, Ah, deixa comigo, simbora minha gente Décimo primeiro giro, décimo primeiro giro Dessa manhã, Reucap é o 0 718, 667 677 Quem leva, vamos lá, Reucap 0 718, 677 Quem leva é a Jéssica Paula da Silva De Palmeiras de Goiás Comprou pelo site do Cap o combo E ganhou R$ 1.500,00 10... Décimo segundo giro. Décimo segundo giro. Real Cap 0044, 438. Quem leva? José da Silva de Rio Verde. JK Importados. Comprou o combo da sorte. Décimo terceiro giro nessa manhã, minha gente. Real Cap é o 0315, 529. Quem leva? Poliana Raquel dos Santos Moraes. É de Aveninópolis. Comprou do Lindomar lá em Trindade, Pé Quente. Comprou o combo da sorte. Décimo quarto. Décimo quarto giro. Vamos lá. Real Cap é o 011... 333 Raquel Cabral de Quirinópolis Comercial favorito Pé-Quente, ganhou com Real Cap de brinde 15º, 15º 15, giro Real Cup é o 0.496 171, quem leva? Osair Pereira Franca É de Goiânia, comprou da Roberta Lima Regional Santa Genoveva Equipe do Batom 16º, 16º 16, giro Real Cup é o 0.300 0.351, 202 Quem leva? Elza Maria Rosa de Melo de Quirinópolis, comprou da Maria equipe do bronze, Comprou com, ganhou com o combo da sorte, agora décimo sétimo, décimo sétimo giro Real é o 0,295 210, quem leva? Ian Henrique Félix Costa de Goiatuba, comprou do Leandro lá no supermercado, Goiabão, ganhou com o combo da sorte, décimo oitavo décimo oitavo giro, chama que vem, chama que vem capo é o 0,435 980, quem leva? Nilson Ribeiro de Santana Bom Jesus, distribuidora da Mariana Ganhou com o combo, décimo nono Décimo nono giro, meu povo Cap é o 0, 168, 231 Quem leva? Leonardo Rodrigues Queiroz de Tumbiara, comprou da banca do Rodrigo Vigésimo giro 1.500 pra quem? Cap é o 0, 365, 277 Quem leva? Gilvan Rosa dos Santos Barra do Garças, comprou do Gilvan Rosa Parabéns! Comprou, ganhou pelo combo da sorte Olha que maravilha, vamos agora Para o nosso giro extra Esses foram os ganhadores do Giro Quilos extra da edição 301. Pontos de vendas que venderam real cap de 15 reais. Compre um e leve dois. Mesinha Supermercado Reis, regional Itumbiara. Ponto de vendas que venderam o combo da sorte. Valdinei, regional Goiatuba. Quem comprou pelo site? Arlindo Barbosa, de Goiânia. Quem comprou pelo app? Sandra Aparecida, de Aparecida de Goiânia. Quem comprou pelo WhatsApp? Lucília Fernandes, de Catalão. Quem comprou o combo da sorte? Lady Maria, de Goiânia. Estão chegando os seis giros extra deste domingo. Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos começando agora com os pontos de vendas autorizados que vendeu o Real Cap é a marca da sorte. Vamos lá, quem é que leva? Primeiro giro, 500 reais. Vamos lá, vendedor Super J em Anápolis. E agora vamos para os pontos de vendas autorizados, né, Rodrigo? Quem vendeu o combo da sorte? Já aparece pra gente aqui o nome do ganhador ou o da ganhadora, Juliana. Cidade de Goiânia, regional, sede Goiânia, Tayara. Olha só que maravilha. E agora vamos, minha gente, para quem comprou aí pelo aplicativo. Vamos lá, até. O terceiro giro, quem comprou pelo aplicativo Realcap 0808 590 quem leva? Eliseu Simões de Lima de Tumbiara. E agora? Quarto giro extra para quem comprou pelo nosso site. O certificado vai aparecer aqui pra gente ó. 088 5207 Adeilson beira Araújo Cidade Rio Verde Bairro Lourdes. Comprou pelo site e leva então essa premiação maravilhosa. para quem leva? Quem leva agora? Quem comprou pelo Whatsapp minha gente. 500 reais é o giro extra Realcap é o 0693 988. Quem leva? Lúcia Luciane Silva de Jesus de Verde. Agora o sexto giro para quem comprou o combo da sorte pela plataforma digital. Quem é que leva? Para onde vai, Tayhara? 071-5964, Poliana de Castro Carvalho. Cidade de Goiânia, Bairro Real Conquista. Leva então essa premiação sensacional. Coisa boa. Vamos ao telefone. Vamos ao telefone. Falar lá, com um dos ganhadores aí do quinto prêmio. É o Vandercy Barbosa da Silva. Vanderci Real Cap, bom dia. Alô, Alô. Bom dia! Bom dia! Bom, Bom dia, Bandercy! Um dos ganhadores de quem, Tayhara? Dilma Chacarão! Parabéns! Uh! Uh! Obrigado por acreditar <risos> no <risos> Real Cap! Bom domingo pra você e família! Forte abraço! Obrigado a você de casa também! Obrigado, Tchau, Tayhara! Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente! Um abraço! Uhul. Uhul. Brasil, notícias impressionantes já está no ar.